Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de alteração contratual ou razão social denominação. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que sofreu alterações em seu contrato social. Para iniciar, selecione a opção protocolos. Em seguida, clique na opção cadastrar protocolo. Em assunto,